Oh, oh, oh, oh. A ah, ah, só é cores, me mando aqui nessa pegada. Eu falei que catana tem Me pegar na rima que catou um foi nada. Por isso cê vai vendo que sua rima é uma cagada. Por isso que a plateia que nem liga, nem gosta. É uma cagada e você que é um bosta. Nessa cê vai vendo, moleque no sapatinho. Por isso cê vai vendo que eu sigo no caminho. Cê tem é tamanho, olha o surgimento baixo no talento, por isso cê vai vendo que você é o incapaz, cê tenta até bater de frente mas vai cair pra trás, nessa cê vai vendo, moleque eu sou sagaz, sua prisão é somente a prisão de Alcatraz. Oh, oh. ai droga, tem resposta do outro lado, 30 segundos Bora, Luan, lua, violentos, sorte de gente. Que assim rapá, batalha não é rolê, batalha não é rolê, o que cês querem ver Sangue! Batalha. O que cês querem ver? Sangue! Cê se toca, atrás qual é amigo Só que eu sou prison break Eu sempre fujo no caminho Mas ó, e essa que é a função Hoje eu cavei suas sepultura, Hoje cê vai dar pro chão Yeah, essa que é a fita Estou 20 bem, katana E hoje mata eu caço a ferida essa que é a situação Eu piso no seu calo porque está é um tremendo vacilão Você me chamou de bosta, hoje eu trago a resposta Moleque, você não improvisa nada meu amigo Eu chego aqui, chego aqui no tom Tá ligado? Eu vou matar esse É isso que eu falo Pode vir ao beat, moleque, que eu vou esbarcar esse cavaço Mas ó, você é só um saco de vacilo Pra chegar aqui, poder ter -te me determinado E hoje eu te estralo, mas ó Tralinho, te joguei no chão, tá ligado, e vou chutar com sapatinho Mas ó, quando você erguei eu já cabeceio E tá ligado, moleque, cê vira até goleiro, Mas ó aqui, eu mostro com atenção Cê é espírito de pouco lá pique um marcão Mas ó, eu chego aqui, moleque Eu chego aqui com um, tá ligado, com calma no rap Mas ó, eu quase que travei nessa levada Mas chego sempre trazendo uma boinha improvisada Cê tá até com a tatuagem do Wing Yang Mas hoje tá ligado, moleque, cê fica sem Yang você fica sem Yang, hein, mano? Cuidado! Tem resposta: 30 segundos para a torre! Uh. Vai que vai! Uou, uou, uou, uou, uou, uou! Só que você vai vendo, tô na instrumental. O lado que vem e o lado rima mal. Yang Yang nessa pegada, você vai vendo, você não rima nada. Ô, meu camarada, sinceramente, hoje você vai levar um pau. Nem preciso dizer esse cara, ele é um meme da central. Cê vai tomar rajada, quer sacar de louco logo contra os dois Por isso na sua vida aqui é um jogo de horrores Essa você vai vendo, moleque, tô na sessão Tá de óculos, tu ar, cê não vai pegar a visão Por isso você vai vendo, moleque, vai pro cemitério Não vai pegar a visão e o cemitério que eu te prego.